Olá, eu sou a Maria do blog, lá Maria e hoje vou-vos mostrar como é que eu cheguei a mil seguidores no Instagram e como é que eu os manti, que essa é a parte mais difícil. Eu acho que estas dicas vão-vos ajudar imenso também a crescer, por isso, se vocês estiverem interessados a crescer no vosso Instagram, é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, a primeira coisa que eu tive que pensar foi que se eu não estava a crescer é porque alguma coisa estava mal, mas quando eu percebi que o Instagram funciona mais ou menos como um ciclo vicioso, consegui perceber que as coisas são um bocadinho mais fáceis do que eu estava a pensar. Se vocês publicarem conteúdo e tiver alguma interação, essa interação pode gerar mais conteúdo, que gera mais interação, que gera mais conteúdo, que gera mais interação. Quando eu percebi isso, as coisas ficaram um bocadinho mais fáceis para mim, porque se eu publicar, recebo interação e com essa interação eu posso gerar mais conteúdo, mas se eu deixar de publicar ou se eu começar a brandar, deixar de publicar durante uma semana, deixar de publicar Instagram Stories as coisas ficam um bocadinho mais complicadas. Por isso, quando eu comecei a perceber que isto era um ciclo eu comecei a tentar ser o mais inteligente possível com o meu tempo porque, vamos ser sinceros, nem toda a gente está a 100% todos os dias, eu tenho dias maus, dias que não quero trabalhar mas eu pensei, se eu for inteligente com o meu tempo, se conseguir arranjar Tempo onde ele não existe, basicamente, conseguir duplicar o meu conteúdo em dias bons e eu vou conseguir ter um bocadinho mais de relaxamento nos dias maus. A segunda coisa que eu de perceber é que eu tinha que ter um tema, um tema principal. Eu não estou com isto a dizer que vocês precisam de parar de falar sobre tudo o que mais gostam na vida, porque não. Tudo o que vocês gostam ou desgostam cria-vos a vossa personalidade e isso é muito importante para vocês manterem os seguidores e também gerarem mais. Para quem está a começar é muito, muito importante vocês terem o tópico base. Eu conheço muitas pessoas, muitas influências que o tópico base é maquilhagem o que é absolutamente incrível, muita gente gosta de maquilhagem, é um bom tópico para se estar, mas da mesma forma como muita gente gosta de maquilhagem também Há muita gente a partilhar conteúdo sobre maquilhagem, por isso vocês têm que dar uma forma ser diferentes e criar conteúdo diferente para chamar seguidores. Por isso, muita gente pensa que ao reduzir um bocadinho o tópico vocês chegam a menos pessoas, porque teoricamente há menos pessoas nesse nicho, nesse subnicho, mas a verdade é que vocês conseguem chegar a mais pessoas se estiverem num grupo fechado de pessoas. Vamos imaginar que vocês estão neste quarto, têm só 50 pessoas para falar, vamos imaginar. As pessoas conseguem ouvir a vossa voz, as pessoas conseguem-vos ouvir a dizer tenho vídeos sobre maquilhagem e tenho acne, por isso é uma maquilhagem mais específica para pessoas que têm acne. Essas pessoas que estão aqui na sala conseguem-vos ouvir porque fazem parte desse tópico, querem saber mais sobre esse tópico. Mas se eu tivesse a tentar falar para a casa inteira, se eu começasse a gritar, eu tenho um canal de maquilhagem a maior parte das pessoas não vos iam ouvir, pessoas do outro lado da sala não vos iam ouvir, porque a quantidade de pessoas era tão grande, o barulho era tão grande, que vocês não se conseguiriam destacar. Acho que faz sentido. Outra coisa que eu vos quero falar é que para além de vocês se tentarem destacar em relação ao vosso tópico mais pequeno, vocês também podiam se destacar de forma mais visual. Eu durante muito tempo fui a miúda do azul Uh, estranho, <risos> aquele azul que ninguém sabia muito bem como fazer. E o meu YouTube e o meu Instagram cresceu muito porque as pessoas queriam saber como fazer aquele azul, eu recebia imensas imensas mensagens por dia a perguntar como é que eu fazia aquele azul, com essa dúvida que se gerou a partir do meu azul eu consegui crescer muito, por isso eu tinha uma paleta de cores muito marcada, era um dark feed com azuis mesmo fortes. Vocês têm que perceber que as pessoas gostam de coisas visuais, não precisa ser a paleta de cores, pode ser um filtro específico, pode ser a forma como vocês tiram fotos, pode ser o tipo de fotos que vocês publicam se têm efeitos assim, edições de Photoshop. Tentem criar a vossa própria marca, mais visual possível, porque as pessoas decoram isso muito mais facilmente. A certeza é que vocês já perceberam que para manter a roda a girar, vocês têm que publicar consistentemente e uma coisa que eu tento fazer o máximo possível é publicar todos os dias mas quando não consigo, eu não me martirizo por isso, eu tento publicar dois em dois ou três em três. Eu acho que não fere muito o meu Instagram, mas o que fere e o que eu sinto logo que há alguma coisa a acontecer negativa é se eu não publicar todos os dias no Instagram Stories. Eu preciso publicar todos os dias para me manter relevante para vocês e também para o algoritmo. Por isso é uma coisa muito, muito importante. Eu fiz uma pequena experiência agora só para vos mostrar também que é possível. À medida que eu fui fazendo estas cenas para vocês, neste vídeo eu tirei fotos e esta forma eu consigo vos provar que para além de estar a gravar um vídeo para o YouTube eu também consigo arranjar dois minutos para tirar uma foto e para ter essa foto numa galeria de possíveis fotos para publicar no Instagram, por isso para quem tem várias redes sociais como eu acho que consegui provar que é possível, eu não costumo fazer isto muitas vezes mas quando faço consigo ter imenso conteúdo para publicar eventualmente quando quiser no Instagram e é uma ajuda gigante, se vocês tiverem só Instagram vocês conseguem publicar o dobro ou o triplo do conteúdo que eu consigo publicar, por isso isto tem a ver com a forma como vocês gerem o vosso tempo, como são produtivos com o vosso tempo e é uma coisa que eu adoro fazer muito sinceramente, vocês têm que pensar que tudo é conteúdo, se vocês vão lanchar, tirem uma foto, se vocês vão passear tirem uma foto, se vocês vão viajar tirem uma foto, se fizer sentido para o vosso tópico principal ou até para os vossos subtópicos tirem fotos e vocês podem até nem usar essas fotos, podem ficar lá na vossa galeria, mas a verdade é que se por acaso vocês tiverem um dia mau porque os dias maus acontecem, vocês podem ter sempre conteúdo para colocar naquela vaga disponível do dia mau Pode ser dias em que vocês estão ocupados com outras coisas, vocês podem sair, vocês podem estar com a família, vocês podem estar com os amigos. Há imensos dias em que não dão para trabalhar, por isso se vocês conseguirem ser produtivos com o vosso tempo, nos dias em que têm realmente tempo e se conseguirem esticar esse tempo uh, o máximo possível para ter o máximo conteúdo possível, depois vocês têm sempre conteúdo para publicar nos dias maus. Essa foi uma forma de eu conseguir gerar conteúdo quando supostamente não tinha tempo para gerar conteúdo e assim consegui manter o ciclo a girar, a roda a girar, como vocês quiserem dizer, e não abrandar o meu processo no Instagram. que eu sei que muita gente tem alguma dificuldade em encontrar conteúdo, por isso uma coisa que eu vos aconselho muito e é uma coisa que eu faço imenso e muita gente já reparou nisso, é que eu utilizo meus seguidores para criar conteúdo, porque eles sabem o que querem ver, porque se eles estão cá de certeza que estão à espera de algum tipo de conteúdo e muitas influencers às vezes não têm noção de que tipo de conteúdo é por isso eu aconselho-vos muito a vocês perguntarem aos vossos seguidores porquê é que me segues O que é que queres ver? Que tipo de conteúdo queres ver? Porque eles sabem, eu sei que muitas vezes quando vocês estão a começar principalmente eles não vão responder mas a verdade é que se vocês continuarem a fazer perguntas eles vão eventualmente responder nem que seja uma pessoa começa essa, essa pessoa a responder, vocês geram conteúdo a partir daí e depois esse conteúdo gera mais conteúdo, eu vou sempre a dizer isso, conteúdo gera conteúdo e é das melhores coisas que pode acontecer no vosso Instagram, é conseguir entrar nesse ciclo vicioso de conteúdo gera conteúdo, que gera conteúdo, que gera conteúdo, porque isso é incrível. Na verdade eu hoje no Instagram tive sempre, sempre, sempre, sempre, sempre nos Instagram stories, pois consegui gerar um conteúdo gigante, uma mini aula a partir de uma pergunta e essa pergunta gerou várias e uma delas uh, foi o que gerou este vídeo para o YouTube, por isso eu consegui transportar uh, perguntas com o conteúdo do meu Instagram para o meu YouTube. Eu acho que isso é muito importante, vocês conseguirem fazer essa interação com os vossos seguidores, mantê-los interessados e uma coisa que eu falho muito <risos> mas estou a tentar melhorar, é uh, o tempo de resposta. Se alguém vos pede alguma coisa nas Instagram Stories, por exemplo, tentem responder no máximo em 24 horas para conseguir manter o interesse do vosso seguidor no vosso conteúdo. Ao dar o conteúdo que os vossos seguidores querem, vocês geram algum interesse no vosso conteúdo e as pessoas partilham, quando têm interesse partilham, por isso é assim dessa forma que vocês conseguem gerar mais visualizações, mais seguidores, mais alcance e depois... Ok, uma coisa que vocês já devem ter percebido é que os Instagram Stories para mim são essenciais para crescer e eu vou explicar porque é. Eu sinto que no Instagram Stories as pessoas têm um bocadinho mais de liberdade e menos pressão para responder a alguém, porque numa foto se eles responderem, se eles adicionarem um comentário vai ser visto por todos os seguidores dessa pessoa e isso cria um bocadinho de pressão e as pessoas não são todas iguais, há pessoas que não se importam com esse tipo de visualização, mas há pessoas que não gostam e até se sentem mal por isso, por isso no Instagram Stories eu um bocadinho menos de pressão porque as pessoas podem responder nas enquetes, podem responder nos questionários, podem até responder diretamente para o influencer, por isso é uma coisa mais privada, uma coisa mais íntima e eu acho que isso para muitos seguidores é incrível, por isso há várias formas de vocês interagirem com o vosso seguidor a partir dos Instagram Stories, uma das coisas é claro as enquetes, blá blá blá, questionários, muito importante e gerar conteúdo a partir daí é um dos meus truques basicamente. Outra coisa que vocês podem fazer também é tentar fazer rubricas. Eu quando publiquei durante um ano inteiro ou quase um ano inteiro, todos os dias no blog, eu usava rubricas só para me guiar. Por exemplo, segunda-feira era um look do dia, terça-feira era uma receita, por exemplo, quarta-feira era uma entrevista e assim conseguia ter os dias melhor planeados e conseguia até planear à frente do tempo, é muito bom para os vossos seguidores porque eles conseguem saber o que é que vai acontecer e há aquela expectativa de ver o que é que vai acontecer na próxima semana no tema de segunda-feira, terça-feira, blá blá blá e acho que isso é muito importante também. Eu neste momento estou a tentar fazer rúbricas, não sei se vocês já notaram mas é uma coisa que ajuda imenso. Principalmente se vocês fizerem parcerias com outros uh, influencers vocês podem sempre trocar interação de seguidores por isso é muito, muito importante. Em Instagram Stories eu tenho alguns truques. Principalmente o truque da hashtag e da localização escondida, o que eu faço basicamente é colocar uma foto e de acordo com a foto ou o texto que eu tiver a utilizar, existem hashtags de certeza que funcionariam muito bem para esse tipo de tópico, por exemplo quando eu falo sobre a edição no Lightroom, eu coloco Lightroom Edit e depois escondo com um texto ou atrás de qualquer coisa como um questionário, escondo lá há algumas coisas importantes como por exemplo essa hashtag e ou a localização e se quiser também fazer tag de outras pessoas para essas pessoas me republicarem também escondo se for necessário por isso é uma boa forma de vocês ganharem algumas visualizações extras e possivelmente uns seguidores novos. Também em relação ao facto de ser republicado, eu gosto muito de republicar quantas que gosto, de fazer parcerias com outros influencers, mostrar coisas que gosto um bocado também sem esperar nada em troca, mas a verdade é que se vocês fizerem tag no Instagram Stories as pessoas têm logo aquele botão de adicionar à minha história e é um botão muito interessante. <risos> Até sentem vontade de republicar a história e é uma boa forma de vocês gerarem mais views no vosso Instagram e também possivelmente novos seguidores. Façam tag só de contas que sejam relacionados com a vossa foto ou com o vosso texto e façam só tag de influências que vocês estejam a falar realmente a falar, a partilhar a conta, porque senão não faz sentido nenhum e vocês podem até ser mal vistos. Mas sempre que eu publico a conta de alguém é por alguma razão específica, ou porque gosto de trabalho, ou porque publicar um conteúdo interessante que eu gostaria de partilhar, coisas assim. Outra coisa que eu gosto muito de fazer e sinto que me ajuda muito a crescer é premiar os meus seguidores de alguma forma. A forma que eu gosto mais de fazer é visitar as contas, deixar like e comentar fotos dos meus seguidores. Outra coisa que eu também faço é responder aos comentários, eu acho que isso é muito importante e responder às mensagens, também acho que é uma coisa que muita gente não faz, mas acho que não faz sentido não fazer. A uma pessoa fala com vocês, vocês têm que responder, acho eu. Eu sei que o tempo é limitado para muita gente e, e eu também tento ser o mais inteligente com o meu tempo possível, mas eu consigo sempre responder a toda a gente, por isso eu recebo muitas mensagens por dia. Na altura em que o meu YouTube estava mesmo no topo, eu recebia muitas, muitas, muitas, mas mesmo assim tentava responder a quase todas. Se vocês cortarem logo a ligação, não responder aos comentários, não responder às mensagens com os vossos seguidores, o algoritmo também apanha isso por isso tenham isso em atenção, não é só uma coisa que parece bem, não, é importante para vocês, é importante vocês terem interação com os vossos seguidores, os vossos seguidores estão aqui para vos ajudar, por isso acho que vocês deviam premiá-los de alguma forma por vos estar a ajudar. Outra coisa que eu também gosto de fazer para premiar é, é claro os sorteios, mas uma coisa, que eu quero, um, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que há pessoas que só participam porque gostam imensos de sorteios e depois não querem saber da vossa conta, por isso tentem sempre fazer sorteios em que o produto faça sentido para a vossa conta. Se vocês tiverem uma conta de maquilhagem, tentem incluir maquilhagem. Se vocês tiverem uma conta de fotografia, tentem incluir alguma coisa de fotografia. Tentem sempre que seja algo que faça sentido para o vosso público, ou seja, o público que vai ser alcançado pelo sorteio, que vai se interessar pelo sorteio, é um público-alvo interessante para vocês e é um público que se começar a ver o vosso conteúdo vai gostar e vai continuar a seguir, por isso isso é muito importante. Por fim, se tudo estiver a funcionar, se o ciclo estiver a funcionar, quer dizer que vocês estão a publicar consistentemente, que vocês estão a gerar muito conteúdo, por isso vocês podem analisar o conteúdo. Essa é a parte que eu gosto mais de fazer, muito sinceramente. Eu criei um documento de Excel em que consigo ver o que é que funciona o que é que não funciona. Eu também faço isto para o YouTube, acho que é uma boa maneira de vocês verem o que é que funciona porque há fotos que vocês podem achar que estão incríveis, mas por não colocar uma descrição boa, se calhar de um bocado e vocês têm acesso às estatísticas do Instagram que têm muitos, muitos fatores que vos vão ajudar a determinar se a foto funcionou ou não. Vocês podem ver quantas partilhas vocês tiveram, ou seja, se houve pessoas a partilhar a vossa foto, quantos seguidores é que vocês ganharam com a foto, quantos comentários, quantos likes, qual foi o alcance. Há muita coisa que vocês podem analisar e ver o que que está a funcionar, eu vou deixar aqui em baixo na descrição um exemplo do que eu faço e vocês podem até imprimir esta folha e começar a analisar o vosso Instagram, por isso em relação a crescer no Instagram, estas são as coisas, as 10 coisas mais importantes que eu sinto que me ajudam imenso a crescer, por isso espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo espero que vos tenha ensinado alguma coisa, se vocês quiserem mais vídeos sobre isto ou se tiverem alguma dúvida, digam-me nos comentários para eu conseguir gerar mais conteúdo sobre isto e é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos-nos no próximo!